Salve o tricolor paulista. A primeira batalha foi travada. Tu és forte, tu és grande. E agora é mata-mata. É tudo ou nada para o clube que almeja as quartas de final. Serão mais 90 minutos de luta entre campeões. Racing e São Paulo. Nesta terça, 9 15 da noite. Aqui no SBT.